Comento mais uma vez os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você que está ligadinho conosco aí nas ondas do rádio, no nosso aplicativo e também pelo YouTube, você abra a tua Bíblia e vamos meditar na palavra santa e fiel do nosso Deus, porque ela é sempre um alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vamos ler a palavra do nosso Deus. A palavra diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Glória a Deus! Você que está acompanhando com a gente aí, sempre ligadinho na rádio, também no YouTube, vai perceber que já é a terceira vez que eu leio esse texto para, para a gente estar ministrando e, e meditando na Palavra de Deus aqui na rádio. Porque é um texto que está latejando no meu coração e, e é um texto que fala muito com a gente, porque Jesus ele nos ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E por que Jesus disse isso? É nos prevenindo das vontades da carne que muitas das vezes nos distancia de Deus. Quando Jesus disse que o Espírito está pronto, é porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós e Ele controla o nosso espírito e Ele nos ensina o caminho que deve andar, Ele nos leva a toda a verdade, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho certeza que isso acontece na sua vida. Toda vez que você vai fazer algo que você sabe que é errado, algo dentro de você diz assim, está errado, mas muitas das vezes a gente ainda faz o errado. E esse algo que está dentro de nós, dizendo assim, está errado, é o Espírito Santo, que foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição do nosso Mestre, do nosso Messias, do nosso Salvador, o Cristo ungido. O Espírito Santo desceu cumprindo-se, a promessa de Joel, que Deus derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então é por isso que a palavra de Deus nos diz, Deus nos diz na tua palavra, que Ele não terá por inocente ninguém. Ele não terá ninguém por inocente, porque hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer de todo o mal. Aleluia! Então de maneira nenhuma a gente pode fazer aquilo que Paulo disse para os Coríntios não não é, não contrarieis, não não vá contra o Espírito Santo. Porque ele ele nos diz, ele ele nos dita o que é certo, o que é errado. E a palavra de Deus está aí que é a boca de Deus na terra nos dizendo o que é certo, o que é errado. A palavra de Deus é a nossa é o nosso livro de regra, de prática, de conduta de como nós vivemos, amando o próximo e também a Deus sobre todas as coisas. E Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele dizendo aos gálatas, olha, tome cuidado com as obras da carne. Porque Jesus tinha dito que a carne é fraca, ela nos dá rasteira. A carne, se, é, se você procurar alimentá-la todos os dias, você vai enfraquecer espiritualmente também todos os dias. Por isso que Paulo diz, olha, não andeis... É, aliás, porém andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne as vontades da carne porque Jesus disse, aquele que quiser vir após me negue-se a si mesmo ou seja, negue suas próprias vontades tome a sua cruz e siga-me e Paulo ainda diz assim porque a carne milita contra o Espírito ou seja, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne aleluia e a gente vê aí que vai acontecer essas festas que eu não quero aqui estar julgando ninguém, mas para mim é a pior época do ano, é essa festa que vai acontecer aí, aonde as pessoas abusam da vontade da carne. E nós como cristãos verdadeiros, nós temos que tomar cuidado, com aquilo que alimenta a nossa carne, nossos desejos, nossos prazeres. Quando Paulo fala de concupiscência da carne, é aquilo que agrada a nossa carne. E quando você faz algo que agrada demais a tua carne, você se distancia de Deus porque você está pecando contra o Senhor. Porque ele vai, Paulo ainda vai dizer assim, olha, porque as obras da carne, ele, ele dá uma lista que as obras da carne são prostituição, Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutonarias, ou seja, com contra é, e coisas semelhantes a essas a respeito de vos disse que esses não herdarão o reino dos céus. Então temos que tomar cuidado com aquilo que agrada a nossa carne porque Paulo está dizendo que não herdarão o reino dos céus. Então vamos tomar cuidado com as obras da carne, vamos tomar cuidado com aquilo que alimenta a nossa carne e vamos alimentar o nosso espírito todos os dias na leitura da palavra, na oração, no jejum e se abster de tudo aquilo que não agrada o nosso Deus. Porque Jesus diz em Apocalipse 22,11 aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é limpo, procure se limpar mais. Porque uma palavra fiel e verdadeira eu quero dizer: o fim está cada vez mais próximo. A nossa redenção está cada vez mais próxima. Jesus está cada vez mais próximo. Então, não vamos procurar alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito. Porque as obras do espírito ela é longanimidade, é bondade é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Vamos dominar o nosso ser, a nossa, as nossas vontades e agradar o nosso Senhor, porque no dia da redenção nós hum. iremos estar para sempre com aquele que nos chamou das trevas para a luz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, graças te damos, Senhor Deus, por mais esta manhã que pudemos estar aqui e honrar e engrandecer o Teu Santo Nome com lindos e louvores. E agora nós meditamos na Tua Palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo ministre nossos corações dia após dia, tudo aquilo, Senhor Deus, que não agrada a Ti, que nos direcione, Pai Santo, a fazer a Tua vontade, a fazer somente as obras do Teu Espírito Santo excluída excluir das nossas vidas as obras da carne porque este mundo está cada vez mais perverso, Senhor, mas nos ensina a ficar distantes das coisas deste mundo e ficar mais perto do Senhor até o dia da volta do nosso Mestre, em nome de Jesus. Muito bem, gente querida, gente amiga, chegamos ao final de mais um programa programa A Hora da Graça, ouvimos uma palavra de fé com ele, pastor João Olímpio, que volta agora no próximo sábado, assim, permitindo Deus, aqui na Colina FM, na sua 105,9. Gente querida, estou indo nessa, estou indo nessa, volta amanhã, a partir de uma, né, de umas três da tarde, trazendo para você, claro, o melhor da música gospel para você no seu rádio. Eu quero agradecer a você que participou, você que interagiu com a gente, você que ficou é, coladinho aí na programação, sintonizado no programa, a Hora da Graça, no Momento da Palavra. Valeu mesmo a você pelo seu carinho, tá bom? Gente querida, eu tô indo nessa, tô indo nessa. Eu desejo a você que você tenha aí um final de semana abençoado, um sábado abençoado por Deus, um domingo, uma segunda-feira, uma terça-feira, terça-feira feriado, né? E eu peço a você, ouvinte, você jovem... Estamos aí na semana do carnaval, muito juízo, tá bom? Tome cuidado, hein? Como foi falado aqui nessa manhã, né, através aí do pastor João Olímpio, muitas vezes fazer a vontade da carne é bom, é gostoso, mas pode ter uma consequência muito grande. Tome cuidado, hein? Tô indo nessa! E nunca se esqueça que esse dia ele é o único. Nunca mais vivemos um outro sábado,